querido afiliado tudo bem seja muito bem-vindo aqui ao nosso produto Combo assessoria robô Forex Trader quero mostrar para vocês aqui estamos tendo resultados legais com as vendas desse fantástico produto você que já é afiliado veja a nossa mais nova página de vendas Olha isso aqui que legal prontinha para você usar também, lá na área do produtor, você vai encontrar o link para você estar tá também usando essa página de vendas aqui com, é, com prints, tá? De prova social, vídeo demonstrativo, né? E tudo mais que você precisa, então tá fantástico a página de vendas, com todos os benefícios aqui, tá bom? Você pode usar, e ela vai estar aonde, Misael? Vai estar aqui, você vem aqui, então, em links, tá? Vem aqui, então, produto ver qual o produto que você está afiliado, ok, confirmar, e aí você vem aqui no produtor, produtor, clicou, e você então pega este link aqui, pessoal, é só clicar aqui, ó, copiar, não pegue este, tá, pegue este aqui, copiar, e aí manda então para os seus prospectos, Manda para os seus leads, coloca nas redes sociais, monta a sua estratégia e bora para cima, tá bom? Estamos com uma página fantástica aí, muito boa, tá? Com o botão de compra aqui e tudo mais, com os sete dias aí de garantia, né? O contador, tá muito show, tá bom? Tudo preparado para você ter um ótimo resultado aí com as vendas do nosso produto, ok? Obrigado pela parceria, tamo junto e vamos para cima.